nosso time tem que vencer ó dois minutos para acabar dois minutos para acabar nosso time tá vencendo eu acho bom dia pessoal exploit games aqui opa opa opa opa opa para para para para tudo fica até o fim do vídeo que eu vou ter um anúncio muito especial para vocês então fiquem até o fim do vídeo ok bem pessoal continuando Aqui eu tô jogando. Aqui eu vou estar tá aqui com vocês para jogar Super Darts. Esse jogo aqui ele é bem legal. Jogo de guerra de Nerf, ok? Quem nunca teve uma Nerf em casa, eu, eu particularmente já tive cinco, né? Me contem aí nos comentários quantos vocês tiveram, tá? Esse jogo aqui ele é bem legal. É guerra de Nerf no estilo de FPS, tudo bem? Vamos testar aqui. Ó, vamos pegar uma arma aqui bem legal. Sei lá, essa daqui. Essa amarela aqui, ela parece ser bem legal Ó, eu gostei bastante desse jogo Porque ele tem uma pegada bem FPS Olha só Ó, tem ali Deixa eu arrumar os gráficos aqui Calma aí Pronto, melhorou um pouquinho E, olha ali Tem o time inimigo e tem o nosso time ali A gente tem que vencer o time inimigo Opa, opa, opa, opa Eita, foi acertado Bom, vamos de novo, então? Ó É bem legal, tá? São dois times e... Ali, ali Ah, não consegui acertar, não consegui acertar Ali, ali, ali Oi, hoje não tô conseguindo acertar não, hein? Calma aí Acertei Aí, aí sim e foi acertado Vamos trocar de arma agora então Esse jogo aqui o legal é que tu pode customizar as tuas armas, né? Por exemplo, essa daqui ela tá vermelha, mas eu posso trocar pra cor azul Pra esse vermelho aqui um pouco mais fraco, né? O amarelo, acho que esse aqui era a cor de origem, tá? Vou colocar azul, tá? Eu gostei bastante dessa daqui E pode escolher a cor do dardo, tá? Eu acho que aqui tu tem que comprar no caso, deixa eu ver aqui como é que funciona tem que pagar Robux pra ter as outras cores, tá? Mas basicamente de início tu tem Laranja e Branco, ok? Vou deixar o branco E Bora lá Ih, não salvou a cor, a a cor azul. azul Bom, deixa Ali, ali Não acertei, calma aí Vamos subir aqui Vamos acertar lá de longe, ó Se tiver algum jogador daqui ali Será que a gente acerta? Ó Vamos lá, que nem sniper Franco-atirador aqui Acertei uma... Ali, outro, outro, outro, outro Acertei mais um E morri Esse jogo que ele até que é bem legal, né? Agora a gente vai testar essa arma aqui Opa Aí, boa. Vamos recarregar aqui a nossa arma. Nossa arma de brinquedo. Que a gente tá meio que num mundo quadrado. Acertamos mais um. Bom dessa daqui que ela tem mira, ó. É bem legal porque esse jogo aqui, ele tem uma variedade gigantesca de armas. E... É um jogo que tá sendo bem... Tá tendo várias atualizações, né? Então é bem interessante de vocês darem uma olhada nesse jogo, tá? Link vai estar tá na descrição como sempre, tá? Só dá uma olhada lá. Aí acertei mais um. Tá, tem que tomar cuidado com aquele cara ali. Tá tirando dardo em mim. Opa. Vamos aí. Acertamos mais um. Vamos recarregar aqui. Ali ali. Boa! Boa, boa, boa. Ali, ali, ali. Nosso time tem que vencer, ó. Dois minutos pra acabar. Dois minutos pra acabar. Nosso time tá vencendo, eu acho. Acho que tá vencendo, né? Vamos levar vantagem aqui. Ih, fui acertado. Caramba. Vamos pegar essa arma aqui. tá Deixa eu ver se é tiro automático. É tiro automático Caramba, só agora que eu percebi Não sei se são todas que são tiro automático Ali, ó Aí, acertamos Recarrega, recarrega, recarrega E vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ali, ali Eita Lagadão Ali, ali Boa, subimos para level 11. É provável que a gente tenha uh, liberado uma arma nova pra gente comprar, tá? Ih, morri. Tá, a gente subiu para level 9, então a gente pode comprar uma nova arma aqui no caso, que é essa vermelhinha aqui, né? Como vocês podem ver, ó, vocês podem subir várias vezes de nível, tem uma variedade gigantesca de armas. É um jogo muito bom que eu recomendo, tá? Óbvio que minhas recomendações nunca são ruins, né? Quando que eu recomendei algo ruim? Bom, teve uma vez que eu recomendei algo ruim Mas eu acho que hoje não é o caso, né? Vamos pegar essa... essa... Vermelha aqui, né? Vamos comprar ela pra ver como é que ela funciona Vamos ver aqui Ali? Vamos tentar acertar ali Acertei? Nossa, ela até que é boa Caramba, ela até que é boa Que isso? Isso, eu consigo atirar de sniper Que isso, que isso, que isso Ela é muito boa essa daqui Eu miro, ela vai certinho Aqui, aqui Ai, ai Ah, acabou a partida Acabou Bom, vamos mais uma vez então, né Gostei dessa arma aqui Ela tem uma pegada bem interessante, né Ali, ali Vou ficar aqui mais na retaguarda, aqui de longe, né? Eu acho que vai ser melhor de atirar neles, tá? O problema é que eu acho que não é o local ideal, porque aqui não é muito plano, aqui é.. Aqui é mais fechado, né? Então. É... Vai ser mais difícil de mirar neles, né? Obviamente. Ali, ali, ali. Tá, não consegui mirar. Vamos vir mais de perto. Ali, ali, ali. Eita. Calma aí, calma aí. Boa, boa, boa, boa. Ih, morri. Ai, ai. Nossa, mas gostei bastante dessa arma. Tu pode dar tiro de longe. E... Ela até que é boa. Essa mira aqui, gostei bastante dela. Ó. Aí, matou. Obrigado, amigo. Nossa Aí, matamos Procurei pra um inimigo Tá, não deu Eu acho que ali nem dava pra acertar, né? Eu tava querendo mirar Num lugar impossível Ih, morri de novo Vamos pegar uma arma mais eficaz então Essa daqui né Acho que... não, peraí Vamos trocar aqui de cor Troca de cor, acho que essa aqui é melhor Trocou, boa Ela tem 12 munições, tá? Eu acho que a gente vai conseguir matar mais, mas ela é de tiro de perto, então... Né? Boa, matamos dois ali. Tem ali mais um lá no fundo. Vamos vir por aqui, tá? Ih, terrei tudo. Caramba. Aí, acertamos mais um. Tem aquele cara ali que tá parado. Ele tá de sniper, eu acho. Sem vergonha. Opa, opa, opa, opa, opa, opa. Bom dia. Bom dia. <risos> Cadê, cadê, cadê? Não quero nem saber, ó. Vou me meter no campo do inimigo. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Caramba! Eita! Calma aí, calma aí. Aí, aí, aí, aí. Ih! Ah, isso que dá ficar focando num lado, né? A gente não vê nossas costas. <risos> Ó. Ali. Ali, tem, tem um carinha ali. Nossa, como se eu fosse acertado aqui, né? Como se eu fosse acertar. Vamos chegar lá mais perto. Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Ah! Calma aí. Ah, sem munição. Recarrega, recarrega! Bacon hair ali, morreu Ali, ali, ali, ali, ali Nossa, lagadão Vamos, ali Boa Eita, calma aí Aí, boa, boa, boa, boa, boa Vamos vir por aqui Tem que ficar olhando pra todos os lados. Os caras vêm por trás, vêm pela frente. Ali. Eita. Corre, corre, corre, corre. Fica aqui. Fica paradão aqui. Não, paradão não. Paradão não. Ali, ali. Ih. Chegou. Ah, não deu. Não deu. Vamos de novo, né? Até essa partida acabar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu sei que a gente consegue Nosso time tem que ganhar Nosso time tá ganhando, né? Tá ganhando sim, eu acho A menos que a gente seja do time vermelho Mas eu não sei porque que a gente seria no time vermelho Se os outros jogadores estão Com vermelho em cima Então eu acho que é o nosso time que tá ganhando, né? Espero que sim ah! Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Eu acho que o melhor jogador do time inimigo é esse que estão de laranja ou de vermelho. Ah! Boa, boa, boa, boa, boa. Ih, morri de novo. É. V vamos vir com essa daqui. Ih, essa daqui acho que ela é... Nossa, só dois só três tiros. Que que é isso? Bom, vai que seja aquelas balas gigantescas lá. Daí vale a pena, né? Compensa. Ali, ali, ali, ali. Nossa, acertei certinho ali. Caramba, pra uma bala eu acho que isso aí era bastante, hein? Acertei de novo. Eu, eu acho que essa, essa bala aqui ela é maior, então ela pega melhor aqui. Tá, eu vi que ela recarrega rápido, tá? Ali. Ah, eu acho que, ela, acho que ela tira três ao mesmo tempo. Acho que é isso, né? Pelo que eu vi, parece que ela tira mais ao mesmo tempo. Então é melhor de acertar. Ali, ó, de laranja. De laranja provavelmente é o melhor jogador que eles têm. Ah! Ah, dois contra um, né? Daí não dava, né? Vamos de novo então. Ih, 10 segundos pra acabar. Nosso time ganhou? O time ganhou... Acho que, acho que vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Três segundos. Dois. Um. Ganhamos! Olha aí! Olha aí, olha aí, olha aí! Nossa, eu bati tudo de recorde aqui. Acho que eu fui o melhor do time mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Pera, pera, pera aí! Vocês estão ligados que o canal agora tem um parceiro, que é um servidor do Discord. Entrem lá e digam que vieram do meu canal. Vocês vão gostar, eles são bem legais. E por outro lado, vamos ser apoiados por eles, se vocês me ajudarem. Então, era esse o recado. Corram lá, eles conseguiram mais de 50 membros. E o Discord de lá tá muito top, o servidor deles, hein? Já digo para vocês, o servidor deles tá muito top. Pessoal lá, gente boa, viu? Então era isso. Tchau!